Você vai querer que algo novo se manifeste na sua vida se sua mente está no passado? Não é possível. Serão três horas comigo sem intervalo, onde eu vou passar para você diretamente os princípios da física quântica que curaram a minha vida. Passei mais de 20 anos tomando medicamentos químicos, hoje eu tenho mais de 30, 100 medicamentos químicos, alopáticos. Eu vou ensinar isso para você. Você é um dos pioneiros na saúde quântica do Brasil, eu adquiri muitas experiências e eu estou com muita vontade de compartilhar esses conhecimentos, que eu sei o quanto eles são poderosos, curativos e transformadores. São quase dois anos que eu parei de fazer eventos ao vivo e eu estou muito feliz que na próxima sexta-feira, dia 19, lá em Olinda, eu estarei realizando o workshop Como a Física Quântica Pode Curar a Sua Vida. E você é meu convidado, minha convidada, as vagas são limitadas em função da pandemia, então eu peço que você... Se apresse, clique nesse link que está aí na página e se inscreva agora, garanta a sua vaga, que será um imenso prazer estar compartilhando os conhecimentos que curaram a minha vida e que tem curado milhares de pessoas através do mundo, onde eu tenho viajado no Brasil, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e agora é sua vez de estar presencialmente comigo no primeiro evento depois da pandemia. Eu aguardo você, será um prazer encontrar você ao vivo e a cores. Até lá.